Fala galera, aqui quem fala é o professor Kennedy Ramos e a gente está aqui com mais um vídeo diário para vocês. Não esquece que arruma é um milhão de seguidores. Não esquece de curtir esse vídeo, comentar, pedir para todo mundo, papai, mamãe, periquito, papagaio, para seguir a gente, galera. A gente tem que conseguir um milhão de seguidores, tá? Lembrando também de seguir a gente no Bioexplica Explica, nas redes sociais, e também no nosso canal do Telegram, que lá eu estou mandando dicas só para a biologia VIP. Aí, eu vou deixar o link aqui embaixo. Eu vou responder hoje a dúvida do Davi Marques, ele já mandou duas vezes, de São Luís. Então, um beijão para você, Davi Marques. Não esquece, quer participar? Deixa seu nome, a sua cidade e a sua pergunta aqui embaixo, beleza? Kennedy, por que os peixes de água salgada têm uma urina mais concentrada que o peixe de água doce? Uma questão típica de vestibular, por que o peixe de água salgada? Lembrando, quando a gente fala de peixe, esse tipo de peixe, que tem a concentração diferente do meio, é o peixe ósseo, ósseo. O tubarão, galera, que é o peixe cartilaginoso, a concentração dele é igual ao do meio, é igual da água, é isotônico. Os dois são isotônicos, não esquece disso, tá? Mas o peixe ósseo, pensa em mar, bora pensar em mar? O mar é mais salgado. Ele é hipertônico. Então, naturalmente, o peixe perde água para o meio. Como ele vai perder água para o meio, pensa comigo, o corpo dele já está perdendo. Então, a urina dele, a fisiologia do corpo dele, não vai deixar com que ele perca muita água na urina. Por isso que a urina dele é concentrada, porque ele já perde água para o meio. Então, ele não tem tanta água na urina dele. E ele faz outra coisa também. Ele bebe água. É o único peixe que bebe água. Qual é o peixe que bebe água? De água doce, no caso o ósseo. De água doce ou de água salgada? De água salgada, tá? Ele bebe água, já que ele tá perdendo muita água. O peixe de água doce, é só pensar o contrário, galera. O peixe de água doce, ele já vai ser mais concentrado que o meio. O peixe de água doce, ele ganha água. Ele ganha, não precisa beber água. E a urina dele já vai ser mais diluída, tá? Vai ser bem mais diluída. Tudo bem? Espero que você tenha gostado. E não esquece de deixar no comentário aqui a sua pergunta. Aguardo você no próximo vídeo. Beijão!